Jonas orou Deus falou com o peixe e não com Jonas talvez você está orando e querendo que Deus fale com você e o foco da sua oração não é Deus falar com você é transformar o lugar que você está por que você parou de orar? porque eu não estou vendo o resultado você não é movido para o resultado você é movido para o propósito você não pode ser enganado pelo resultado. Porque tem muita coisa dando certo e Deus não está no negócio. Mas tem lugar que não está dando resultado, mas você está crescendo. Você está desenvolvendo. Você está desenvolvendo uma caminhada com Deus. Eu desafio você. A voltar para aquele lugar de oração que Deus vai lá todo dia e não te acha. São quatro altares que eu aprendi com Elias, pastor Elias. O altar pessoal, lá no Querite. O altar familiar, na casa da viúva de Serapta. O altar, o altar congregacional, que é o altar que cai o fogo. E o altar nacional, que é o altar que cai, que é o altar que cai a chuva. Deus está falando, ei, volta a falar comigo, é eu quem conheço os desígnios do teu coração, eu conheço os teus pensamentos, Alabada e alabadá, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor… Aleluia, me buscarei e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Deus não fala com Jó. Você imagina, você vir no culto e Deus não falar com você. O louvor não fala, tem época que é assim parece, né? Parece que o louvor não fala, o hino não fala. Você fala, Jesus, o que, que é isso? Porque a única queixa de Jó não era o que, o que ele tinha perdido aqui, era a presença aqui. Ele queria só Deus. E aí em Jó 38, Deus vem no redimuinho. 37 capítulos em silêncio. Você já teria desistido. Tem muita gente que desiste por menos. Eu achei lindo a irmã Andréia contar aqui, que eu até comentei com minha esposa. Quando ela disse que vocês vinham para a igreja. E, e ela ficando lá, ela gostou que vocês vinham, porque elas não, ela não, eu vi a Lefia, minha esposa, ela não se sentiu vítima. Tipo assim, nossa, fiquei aqui, eles foram. Não, ela foi sobrevivente. Ela foi uma mulher de fé, quando ela falou... Eles estão indo lá, porque aqui habita o milagre. É na presença, é no altar que Deus responde. Aí Deus vem e fala assim, você quer falar comigo? Você não falou que se eu fosse homem, você ia me Então se põe de pé para falar comigo. Tipo assim, se posiciona. Você quer que eu fale com você, mas você não se posiciona. Singe-te, põe armadura. Aí Deus fala, mas antes da gente ter um, nós dois aqui, deixa eu fazer uma perguntinha. Onde é que você estava? Quando eu coloquei os fundamentos da terra. Eu nem sabia que tinha isso, Senhor. Qual é a música? Não é que a banda tocava, que os anjos tocavam quando eu comecei a criar tudo. Quais as notas, os acordes, as cifras, a partitura? Não sei. Deixa eu me apresentar, porque você não me conhece. Você não me conhece. Você não me conhece. Você fala de mim, mas não me conhece. Eu sou aquele que chama os raios pelos nomes. E eles dizem, eis-me aqui. Eu sou aquele que diz para a relva, nasce, ela nasce. Murcha e ela murcha. Eu sou aquele, Jó, você não me conhece. vai me conhecer agora. Que falo para as águas, venham até aqui, pare, elas param. Eu sopro e ela congela. O oh, Jó, fa fala-me o tamanho da roupa das nuvens. Fala para mim quem é a mãe da chuva. Quem é que gera o orvalho. Fala Jó. Não sei. Eu não sei. Aí ele fala, coloquei a minha mão na boca, porque falei daquilo que não sabia. Deus estava dizendo, Jó, eu não perdi o controle, Jó. Eu não perdi o controle, Jó. Eu não perdi o controle das crianças, Jó. Eu não perdi o controle dos adolescentes, Jó, Oh Jó a igreja é minha, eu não perdi o controle da igreja, Jó. Acamando e de que de subdequiminaça. Eu não perdi o controle do teu casamento, Jó. E Paulo diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar. Como que um camarada daquele só conhecia de ouvir falar? Ele diz, agora os meus olhos te veem meus olhos te contento eu sei que tu, tu podes e que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus pensamentos Podem ser impedidos ou frustrados Deus estava falando, Jó, o que tira o teu sono, não tira o meu Onde você está desequilibrado, eu me equilibro O que te atribula, não me atribula eu estou assentado no alto e sublime trono, Jó. Eu não perdi o trono, Jó. Eu não perdi o controle, Jó. Tem gente se desesperando, achando que Deus perdeu o controle. Não. Você não conhece o seu Deus. Escute. Aí vem a restauração, e aqui eu acho interessante. Deus poderia começar restaurando os filhos, ou restaurando os amigos. Sim ou não? Mas nada disso. E aqui está o grande segredo. Já eu poderia falar, Senhor, restaura meu casamento. Meus filhos, minha saúde... Relação com os amigos, é, não, não, não. Aí os três camaradas que meteu a ripa em Jó, vai falar com Deus. Deus fala assim, eu não vou aceitar o sacrifício de vocês. Vocês falaram do meu, do meu servo, que não era para falar. Vai lá, fala com ele, ele vai orar e eu vou ouvir. Ele começa sendo sacerdote da casa. e agora ele vai, Deus vai ampliar o sacerdócio de Jó, pro lado de fora, e aí está assim o versículo que nós lemos, e Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele fazia o quê? quando ele fazia o quê? não, não, não ouvi, quando ele fazia o quê? pelos seus amigos sacerdócios, ele não estava orando por ele, Deus está falando, ei, começa hoje a levantar um, um altar, para exercer sacerdócio. Deus primeiro restaura o sacerdócio, para depois restaurar as outras áreas. E aí acontece um milagre incrível, Deus abre a porta dos presentes, alguém ouvia falar assim, ô, oh, você soube o que aconteceu com Jó? Sim, vou lá visitar ele. Deus fala assim, leva ouro para ele. Leva prata, leva ovelha, mas e o endereço? Aí Deus falava, imagina o seu endereço, Carlos Roberto em 270 e a canga. Leva jumenta, da mais cara, e foi levando, e levando, ovelha de 500 foi para mil, camelo de 3 mil foi para 6 mil. O inferno que estava assistindo, esperando a derrota, teve que ver a vitória. Quem torcia contra, teve que torcer o nariz. Porque quando você levanta um altar para o sacerdócio, Deus abre a porta dos presentes. Quem crê, quem crê, levanta a mão para receber essa calabada súbia. Quero finalizar. E por que não 20 filhos? Porque filha é insubstituível. Aí Deus dá dez filhas e tem três filhas e dá o nome das filhas. Gemima, Késia e Keremapuk. Gemima significa lugar alto.